vamos lá fazer isto que não se conseguiu chegar ao fim no último vídeo um minuto é muito pouco né portanto aqui no fim fazemos um ponto baixíssimo avançamos e fazemos um ponto baixíssimo aqui subimos três correntinhas uma duas três que é fim ao cabo um ponto baixíssimo agora vamos andar para baixo nestas três correntinhas, com pontos baixíssimos também. O primeiro. um bocadinho de espaço. Vamos para o segundo. Aqui está. Já estamos no ponto. Agora, entramos aqui e fechamos com ponto baixíssimo. E já estamos no início. Agora era só avançar. Mais um. E aqui está. Top. Isto é muito interessante